Fala jogador, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui eu vou te trazer alguns jogos que vão sair agora em junho de 2021 E essa lista tá bem recheada, sendo que alguns desses jogos aqui a galera tá esperando ter um bom tempo, beleza? Então bora lá pro vídeo Jogo de tiro tático da aclamada franquia de Sniper Ghost Sniper Ghost Water Contract 2 chega nas lojas digitais no dia 4 de junho Estará disponível aí para PC, Xbox One, Xbox Series, US e UX e também para o Playstation 4, tendo uma versão para o Playstation 5 programada para o final desse ano, promete trazer de volta as cenas épicas de slow motion, que fazem tanto sucesso na franquia, Sniper Ghost é uma excelente franquia de jogos e pelo preço certo com certeza merece a nossa atenção. Com data de lançamento para os dias 9 e 10 de junho nas plataformas digitais, Ninja Gaiden Master Collection é um compilado dos três jogos da franquia Ninja Gaiden com melhorias de gráficos, jogabilidade e conteúdos extra. Também traz o conteúdo multiplayer para uma maior interação dos jogadores. A produtora garante que o jogo segue a originalidade dos três jogos, da aclamada franquia. Lembrando que a série Ninja Gaiden é muito aclamada entre os fãs, deve ser bem respeitado. O jogo é um hack and slash misturado com um Dark Souls de tão difícil, então apesar de ser mais frenético, é um prato cheio para quem gosta do gênero Souls-like. Programado para o dia 24 de junho, uma versão remasterizada de Legend of Mana vai sair para PC, Nintendo e Playstation 4. Legend of Mana é um RPG com batalhas em tempo real, o jogo é muito bonito e promete trazer toda a nostalgia do primeiro jogo lá de 1999. Legend of Mana traz um sistema interessante de moldagem de estruturas do mundo ao seu redor através do sistema Landmake gerando regiões e emissões não-lineares ao invés de um enredo principal forte. Com certeza é uma boa experiência para junho de 2021. Música Scarlet Nexus é o um novo jogo de RPG de ação da Bandai Namco, previsto para sair no dia 25 de junho para Xbox One, Xbox Series X e S, Playstation 4, PlayStation 5 e PC Visteen. O grande destaque aqui é que nós temos dois personagens jogáveis, sendo que o verdadeiro final só é desbloqueado se nós jogarmos com os dois. As gameplays dos dois personagens são bem diferentes, proporcionando uma experiência única, com um estilo visual muito bonito, lembrando bem um anime. Scarlet Nexus promete trazer um bom enredo misturando o desconhecido com elementos de brain punk, que vai te prender do início ao fim. O novo jogo da aclamada franquia de Guilty Gear está programado para sair no dia 11 de junho com o codinome Strive. Esse já é o sétimo jogo, que muitos consideram um dos melhores jogos do gênero de luta até hoje. Apesar de trazer todas as características que tornaram os jogos de Guilty Gear uma franquia de sucesso mundial, a produtora do jogo Ark System Works promete dar uma cara nova ao jogo, renovando muitos recursos da série. O jogo está muito bonito e promete chegar para a Playstation 4, Playstation 5 e PC, sendo que lá no Japão ele também estará disponível via SEGA para os fliperamas. Muito da hora né? Os donos de Playstation 5 finalmente vão poder jogar o Final Fantasy VII Remake na sua melhor qualidade. Programado para sair no dia 10 de junho, a versão Integrated de Final Fantasy promete não só trazer uma melhoria significativa nos gráficos, mas também uma expansão do universo do jogo através de uma DLC exclusiva chamada Episódio Intermission. Aqueles que compraram o jogo no Playstation 4 vão ter direito a atualizar o jogo no Playstation 5 buscando as melhorias gráficas de performance. E aí, ficou empolgado para esse pacote de melhorias? Final Fantasy é um excelente jogo e que sempre traz uma experiência única. <risos> Sendo uma das grandes promessas para a nova geração de consoles, Ratchet Clank Rift Apart é um exclusivo para a Playstation 5 que sai no dia 11 de junho e promete trazer todo o potencial da nova geração. Dentre as mecânicas que mais chocaram na sua apresentação, a possibilidade de trocar de mundos instantaneamente nos deu um vislumbre do que pode se tornar essa nova geração de consoles. Apesar de termos alguns jogos que tiveram melhorias consideráveis nos novos consoles, Nenhum trouxe, de fato, algo inovador, que é o que nós estamos esperando há tempos. Rift parte promete ser a porta de entrada para a nova geração. E quem conhece a franquia sabe que os jogos Ratchet Clank são muito bons mesmo. E aí jogador, gostou dessa lista de lançamentos de junho? Deixa aqui nos comentários quais são os jogos que você está esperando para esse mês. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like para contribuir com o trabalho que é feito aqui no canal. Um grande abraço a todos.